O Fala Pará de hoje fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia e amanhã você já sabe, a gente tem um encontro marcado com mais informação na tela da sua Record TV Belém e eu, é claro, espero por você. Até lá!